Hello! Shalom! Vamos então para mais uma aula nesta quarta-feira. Hoje é um dia de diversas aulas que estamos aí cumprindo uma etapa de grande extensão na docência devido a alguns cursos que estamos ministrando as aulas e estamos é, fornecendo as plataformas, as aulas para que os alunos possam assim... Estar desenvolvendo o aprendizado no âmbito das temáticas, dos assuntos que estão sendo discorridos nas disciplinas distintas, a que estão sendo é, estudadas dentro do contexto de cada uma dentro do seu conteúdo é, programático, que neste dia de quarta-feira, 28 de abril, é, estão acessando as plataformas e tendo já é, o conteúdo disponível para estar estudando. Já disponibilizamos quatro aulas e estamos já agora é, gravando já esta quinta aula e esta dentro da proposta de uma especialização no Novo Testamento e aonde vamos falar hoje sobre um âmbito da institucionalização gradual. Que vamos, é, dentro da eclesiologia neotestamentária e a proposta da, dessa eclesiologia neotestamentária no âmbito de uma institucionalização gradual, que é a marca mais é, central e enfática da, de todo o contexto da igreja do, no, no âmbito primitivo e universal, no contexto neotestamentário, tá? E, e... <risos> interessante até registrarmos que dentro desse, dessa proposta, desse desenvolvimento, dessa temática, nós vamos ter ali a distinção que é evidenciada no contexto epistolar, né? principalmente o epistolar paulino, sobre o clero ou seja, todos que compõem o ofício eclesiástico, e também sobre o laico, sobre aqueles que de forma, é, vamos, de, de livre habito, de forma espontânea, estão é, ingressando ao ministério e estão ingressando ao corpo é, da membrasia da igreja e fazendo parte desse convívio religioso, desse contexto é, vamos assim, do cristianismo é, entre uma transição do pós-paulino para já o período do pós-apostólico também, tá? É algo que fica muito interessante, principalmente nós atentarmos e observarmos as epístolas paulinas dentro do contexto em que Paulo explicita sobre a igreja, não é? quando ele ressalta as questões da geração dos líderes, da formação desses líderes, de como é que é desenvolvida esta formação, não só no âmbito da dogmática, no âmbito da didascalia, do ensino, mas no âmbito também do querigma, da pregação e também do evangelistai, ou seja, do evangelismo. Algo também que é bastante interessante ver é como é desenvolvida algumas metáforas e alegorias dentro do contexto da representatividade que vai, é, é aplicada à terminologia eclésia como corpo de Cristo, como é, não só corpo de Cristo, mas também noiva, como edifício da verdade, que são metáforas e alegorias que indicam, e, e, e aplicam todo o contexto é, que caracteriza as atividades e atuações da igreja no contexto e na percepção da cosmovisão paulina. E quando Paulo se refere, principalmente a questão do clero, ele vai muito situar as prerrogativas para o ingresso ao ministério, para o egresso, também daquele que está é, em desenvolvimento ministerial, como ele situa Timóteo, Tito e outros que estão ali no contexto de formação, no contexto de preparação e, e como ele bem frisa nas cartas pastorais sobre as utilizações, os desenvolvimentos, as aplicabilidades e também até os contextos da vida do episcopado e do desenvolvimento da atividade eclesiástica no contexto não só da, do ensino, mas da administração e da, da atividade dentro do contexto das atribuições que é conferida e, e situada àquele que almeja e àquele que ocupa um cargo eclesiástico dentro desse âmbito do, do da vamos assim, do cristianismo primitivo e desse desse cristianismo pós-paulino que transita entre o período pós-paulino e já e a igreja do segundo do, do, passando do primeiro século para o segundo já é no período em que João já está em Éfeso pastoreando a, a igreja ali em Éfeso e desenvolvendo esse esse período é, derradeiro do seu ministério, antes de ser exilado em Pátimos, nós vemos então alguns confrontos ideológicos, alguns confrontos que a igreja atravessa no âmbito social, no âmbito político, no âmbito teológico, aonde começa a ser formado toda uma a estrutura do Didaquê, ou seja, da doutrina dos apóstolos, e a observância dessa doutrina e a aplicabilidade dessa doutrina. E com isso é construído todo um contexto formal da, da, da, vamos assim, da, da geração que vai ser construída com o legado deixado por os apóstolos através dos seus ensinos, através das suas observâncias através das suas propostas teológicas. E principalmente nessa construção dessa teologia neotestamentária, onde vai ocorrer ali um cristianismo que nós consideramos apocalíptico, porque ele entra em um contexto é, de um futuro, num um contexto de despontar de novas descobertas, de novos acontecimentos, de novas percepções, é, saindo, transitando entre o cristianismo helenístico para o cristianismo já primitivo e desse cristianismo primitivo já para um novo momento aonde surge ali a igreja já institucionalizada, conduzida pelos pais apostólicos, é, ou seja, aqueles que vão é, substituir aos apóstolos considerados pais da igreja e que vão dar continuidade a essa tarefa de conduzir a igreja dentro da pauta de ensino, da pauta da didascalia, do, da do, é, do dogma, do, do, da doutrina é, observada, transmitida e estruturada pelos apóstolos em suas epístolas e no discorrer. Da, das atividades eclesiásticas que estão compondo nos é, dentro do, de todo um desenvolvimento de toda uma construção ministerial que constrói. também vamos ver nesse âmbito da unificação do Novo Testamento já é que dentro do contexto é, de unificar e, e de dar uma uniformidade do Novo Testamento trazendo uma unidade e uma diversidade, nós vamos ver que dentro da unidade de evangelhos e epístolas, epístolas e evangelhos, situa-se algumas diversidades no âmbito é, das exposições e das manifestações teológicas como, como referente à posição é, ou entendimento que João, por exemplo, tem na sua defesa da, da, da divindade e da deidade de Cristo no sentido mais apologético e no sentido mais confrontador às questões que está enfrentando no âmbito do gnosticismo e a mesma confrontação apologética defendendo a divindade e deidade de Cristo na ótica de Paulo que já está agora é, refutando uma outra variante do gnosticismo, que é o docetismo. E ali, então, eles trabalham no mesmo âmbito, porém, com algumas diversidades de aplicabilidade apologética dentro do tema que estão abordando. E aí ocorre algumas diversidades de exposições, algumas diversidades de manifestações de... de interpretações dos acontecimentos do âmbito do cristianismo, no âmbito do ministério cristocêntrico, no âmbito da soterologia, da aplicabilidade soterológica de Cristo como soter, como salvador, em que Paulo vai ter um viés mais, vamos dizer assim, é, soterológico no âmbito mais da salvação efetivada, salvação escatológica é, concretizada e João já no âmbito da, so, da salvação mais de uma escatologia, de um futuro, de uma percepção, de, de uma cosmovisão ainda mais ampla, aonde contempla o futuro, contempla o caminhar à frente, o, os desenvolvimentos que ainda virão dentro de desse todo transcurso da... Aplicabilidade soterológica do Novo Testamento na percepção joanina e na percepção paulina. A percepção paulina com um viés mais local, com um viés mais situado ao tempo, ao momento presente e a, e a, e a, cosmo a cosmovisão e concepção joanina mais situada a um sentido global e, e olhando mais ao futuro, olhando um pouco mais à frente para combater e já priorizar as adversidades que virão e como devem ser refutadas essas heresias e vencidas todas essas argumentações e artimanhas que surgirão dentro do contexto dos primeiros séculos da igreja pós-apostólica, pós o período em que os apóstolos estavam e estão atuando. a tá? Um outro contexto que nós vemos também é algumas discordâncias de pensamento, de posição, em que vai ocorrer no contexto do, daqueles que estão adereçando o seu trabalho para o cristianismo de âmbito judaico e aqueles que estão endereçando o seu trabalho missiológico no âmbito do cristianismo helenístico que ocorre então as divergências, os embates teológicos na em alguns temas e algumas questões entre Tiago, Paulo, entre Pedro, Paulo, entre Paulo e o próprio João, entre João e o próprio Pedro e algumas questões também internas da teologia lucana que vai ter a sua expectativa mais pneumática e a expectativa de Paulo no âmbito da pneumática, visando a questão é, da proposta de uma, pneu, de uma pneumatologia neotestamentária, Paulo vai ter uma percepção pneumática mais soterológica e... Lucas vai ter uma percepção pneumatológica no âmbito mais de capacitação para a missão, para o serviço, para, o, para dotar e capacitar os enviados para cumprirem a sua, o seu chamado, a sua missão. Então, nesse contexto todo é que o Novo Testamento vai construindo o que nós chamamos de jogo de formação de, de estruturação teológica, com jogos de palavras, com confrontos de temas, com diversidades de assuntos, com propostas no âmbito da sistemática, no âmbito da teologia bíblica, em que vão a teologia bíblica e a teologia sistemática construindo todo o escopo doutrinário e teológico do Novo Testamento, dando um sentido ainda mais propulsor ao Novo Testamento no âmbito da teologia, no âmbito também de um viés mais sociológico, aonde a igreja começa a despontar no, na sua dialogicidade com as questões pertinentes à sociedade, pertinentes à política, pertinentes ao assistencialismo, a questões culturais, a questões tradicionais da, da, do próprio sentido cultural raça, da, da, da raça, do povo judeu, do povo romano, do povo grego, que são gentios e, e de todos aqueles que vão sendo inseridos no contexto de mundo gentil como outras nações, o que estão é, circunvizinhas a, a região local, as regiões, as nações a cá está sendo alcançadas e aquelas a quem já a igreja está apontando para alcançar, como um fato de o etíope eunuco, eu o etíope eunuco lá da rainha de Cândice lá em Atos capítulo 8, que é um sentido já de uma missão transmundial, aonde a igreja já e, e encara e observa e aponta para uma nova perspectiva além fronteiras de Israel, além fronteiras da, das regiões do, da geografia ou, é, ou da geopolítica neotestamentária, com novos horizontes, novas culturas a serem conquistadas. Com isso, novas propostas, novos embates teológicos. E é assim que a igreja começa a ser construída, no período é, que nós denominamos de pai, de, de, dos pais da igreja, da igreja do segundo e terceiro século, onde já esta igreja começa a ter todo um desenvolvimento, toda uma aplicabilidade já voltada, direcionada, conduzida para a construção de algumas, é, vamos assim, realidades que é a convivência com o império, que é, com que é as adversidades políticas que a igreja vai enfrentar, que é os embates teológicos nos primeiros concílios pós-apostólicos, aonde surgem as figuras de origens, surgem as, figu a, a, as figuras de origens de Justino, é, não só de Justino Marte, de origens, mas também é, do próprio, é, vamos dizer assim, é, Atanásio, tá? o próprio Atanásio, e também outros grandes expoentes da, da hermenêutica e exegese pós-apostólica, onde começa a ser construída uma teologia pós-apostólica, onde começa a surgir os primeiros é, intérpretes e os primeiros, é, vamos dizer assim, apologistas, como o caso de Justino, como o caso de Orígenes, né? como o caso de Pápias, que é um grande expositor e defensor e discípulo. Pápias, esse discípulo de João, certo? formado aos pés de João, que vai dar uma continuidade a um prospecto apologético desenvolvido por João e, e vai desenvolver um trabalho de grande âmbito, de grande resultado. É, e aí eu, eu coloco é, que Pápias... É, Agost, é, Origines, Justino, Tertuliano seriam esses grandes expositores e fomentadores desta igreja do segundo, terceiro e quarto século já com uma proposta de uma emancipação teológica porém ainda afixada e observante da teologia do, do dogma, ou seja, da teologia do dogma dos apóstolos, da didaquê, o ensino dos apóstolos, que deixa, ou que, de, ou que apresenta para eles e que deixa para eles todo um escopo doutrinário, toda uma, uma fundamentação teológica para um debate, para uma exposição, para uma refutação para uma apologia perante os primeiros momentos que a igreja começa nessa emancipação, nessa é, autoexistência a partir de não estar mais de, na dependência total de um conduzir eclesiástico pelos apóstolos, mas agora começando a dar a os primeiros caminhos, os primeiros passos, as primeiras posições e manifestações a partir daqueles que muitos deles ainda conviveram com os apóstolos, como no caso de Pápias, mas outros que não conviveram, como o caso de Orígenes, como o caso de Justino, como o caso de Tertuliano, mas que são homens que vão abraçar a causa e que vão... É, procurar contribuir e construir com um cristianismo que venha a ser é, diverso, ampliando as fronteiras culturais numa diversidade sem sair de uma unidade, numa diversidade sem sair de uma uniformidade, numa diversidade, mas numa integralidade da essência escriturística do cano sagrado, de tudo que está postulado, defendido e autentificado pelo Espírito Santo dentro do cano, não só do Novo Testamento, mas estamos também do cânon do Velho Testamento. E com isso surge todo esse desenvolvimento, essa construção, que nós podemos considerar que é a, é a fomentação doutrinária do Novo Testamento e, e a construção dos primeiros embates do, sobre alguns temas dos, é, expostos pelos apóstolos, dentro do contexto eclesiológico do Novo Testamento, como a questão da doutrina de Deus, a questão da soterologia, a, da pneumatologia, da angelologia, das exposições de âmbito é, antropológico, Escatológico da, da grande cristologia, e que ela tem um, um, um elencar soterológico, um elencar missiológico e um elencar é teontológico e pneumatológico, porque ela é o cerne do novo da, da doutrina e da exposição teológica do Novo Testamento. E com isso, nós vemos uma construção de uma formação teológica de uma constituição teológica para as exposições do Novo Testamento no âmbito agora é, pós-apostólico, apontando para uma igreja que já começa agora a se emancipar, mas está arraigada no, na doutrina e no alicerce escriturístico canônico dentro do que foi proposto, exposto, ensinado e deixado como legado, deixado como herança, deixado como alicerce a ser observado, seguido e postulado por aqueles que virão é, o que irão vir e que surgirão após a, o ensino é, registrado e efetivo pelos apóstolos em suas cartas e em suas epístolas e que agora é uma realidade, que agora é o começo desse novo tempo, quando ocorre esse período de primeiro, e segundo e terceiro século pós-apostólico. e Então essa é a proposta em que ocorre uma unidade, onde a teologia ainda é uniforme, a teologia ainda tem uma unidade, está coesa com o um contexto cristocêntrico, está coesa com o um contexto canônico, Porém, tem diversidade no âmbito cultural, no âmbito da transição, no âmbito da eclesiologia, no âmbito das questões sociais, econômicas, políticas e no âmbito até de algumas é, de alguns diálogos interreligiosos e religiosos que começa a surgir e também claro no, no, no sentido da construção de algumas manifestações doutrinárias e dogmáticas dos primeiros concílios e das primeiras posições desses pais da de igreja efetivada nos concílios como tornando-se assim a súmula teológica a ser observada e conduzida pela igreja nesse primeiro caminhar, nesse primeiro transitar das suas origens, dos seus princípios de construção eclesiológica no período pós-apostólico. Pós então era isso que nós tínhamos para hoje, para nós concluirmos a disciplina da teologia neotestamentária, uma teologia que é histórica, uma teologia que é canônica, uma teologia que segue um prisma exegético, que segue um prisma etimológico, observando o sentido etimológico aplicativo de termos, dos termos centrais, que são... É, observados, analisados e discutidos dentro do contexto da teologia é, do próprio cano do Novo Testamento, uma teologia que a, situa as questões culturais com as questões sociais e religiosas num trânsito, num diálogo inter, é, interdisciplinar que vai causar ali uma, algumas convergências e divergências para a construção do pensamento neotestamentário a partir da interpretação de uma hermenêutica neo neotestamentária e assim a formação de uma percepção teológica e de uma teologia bíblica a partir do cânon do Novo Testamento e que se torna uma teologia bíblica com viés mais canônico, com viés mais exegético, mas sem desprender-se da historicidade, sem desprender-se do sentido propulsor cristocêntrico e eclesiológico que está inserido como no caráter, na essência da teologia bíblica do Novo Testamento. A teologia bíblica do Novo Testamento então, é uma teologia bíblica que eu considero una, mas de, do una parte para o plural, então ela é una diversa, ela é una plural, ela é singular plural, ela é una diversa, ela é situada ao sentido do viés propulsor da religião e da religiosidade, porém não é, pendendo, nem sendo é, parcial e imparcial a questões da religiosidade, da própria religião, porque ela se situa e se emancipa e se, e, e se fundamenta na proposta do próprio cânon, te, tendo o cânon como a sua fundamentação, o cânon material de discussão, de abordagem e de situar teológico e de desenvolvimento teológico. Então a teologia bíblica do Novo Testamento é uma teologia bíblica que no contexto das disciplinas que formam o arcabouço da do conteúdo programático de todo o universo da teologia a teologia bíblica do novo testamento é uma teologia que vai primar para é, trazer a própria teologia uma fundamentação mais bíblica trazer a própria teologia a historiografia e o contexto dogmático e teológico da própria igreja trazer a própria teologia o sentido propulsor do próprio cristianismo a partir da efetividade da ação e, e, da, e, da, e da evitivação da missão de Cristo no contexto não só soterológico, mas no contexto declesiológico também. E a teologia bíblica do Novo Testamento para a teologia vai proporcionar esse, essa fomentação histórica, vai proporcionar essa fundamentação hermenêutica, vai proporcionar uma aplicabilidade exegética, onde a teologia começa a ter oportunizações para construir os elementos e os temas teológicos que vão estar é, observados, sustentados, alicerçados dentro da proposta da teologia neotestamentária que vai trazer essa solidificação para a teologia, no sentido não só da teologia bíblica, mas da teologia sistemática, da teologia histórica, da teologia contemporânea com seus embates teológicos, da própria apologética com as suas defesas da fé... Né? e do próprio sentido aplicativo do estudo é divisão. É vamos assim, sequencial do Novo, e do Antigo do Antigo e do Novo Testamento, um indo ao encontro, outro ao outro, formando todo um contexto de estudo teológico e de uniformização teológica que vai ser propulsor a partir das propostas interpretativas, exegéticas, analíticas que se constrói na teologia bíblica do Novo Testamento para fomentar aos embates, debates e construções de pensamento e exposição da teologia em todo o âmbito, em todo o sentido, em todo o contexto das suas é, direções e, das, e, e, dos, e dos temas em que vai fomentando e que vai enunciando nesse discorrer do diálogo interreligioso e no diálogo global da teologia em... em em conversa, em diálogo com as outras ciências no contexto das ciências humanas. Era isso que nós tínhamos para hoje, concluindo esse estudo da teologia bíblica do Novo Testamento. Obrigado.